Eu entrei no PT por volta... É, é, é, quando teve a Constituinte, foi em 86. Em 88 eu entrei no PT. Eu tive uma... Uma, uma trajetória muito rápida pelo mundo político, porque eu venho de uma terra muito conservadora, que é o, o, o, o consagrado sul de Minas, né? ali uma cidade pequena, é, é, que acabou ficando como centro de uma região muito rica ali, quer dizer, cercada por Varginha, Alfenas, Boa Esperança, que são todas cidades consideradas... De, de porte médio. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não tinha a menor ideia do que se chamava política, porque eu estava acostumada com a politicagem da minha terra, né? que lá nós tivemos do PRP ao PSD, né? E a minha família, e a minha família, ela presidiu a UDN lá de Campos Gerais, que é essa minha terra. Eu fui candidata ao Senado, que em 20, que em 20 dias, com um pedacinho de papel desse tamanho, dois pedacinhos, um era assim, o outro era assim. Aí eu tive quase 200 mil votos e a gente ainda brincava era eu do PSB, o Padre Larch, do PDT e o, e o Dazinho do PT. Uhum. Então, se juntassem os votos dos três, daria um senador. Fomos muito bem votados. Aí eu pego e peço a minha inscrição ao PT. E Então, eu sou chamada lá e eles me dizem, olha, a gente queria é, que vocês entrassem para o PT no Congresso Estadual, que vai ser é, começo de março. Aí eu entrei no dia 4 de março para o PT. Eu não lembro bem que dia da semana que era, se era o domingo, que o, sábado e domingo, que o partido costuma fazer esses encontros maiores. E aí eu entro para o PT. É, é, o que eu levei mais em consideração foi o trabalho da Maria José Raoise, que ela é, é, me convidou antes de assumir. Eu disse, ah, você vai comigo para a Assembleia. E aí implicava, deu... Eu, eu sou procuradora do Estado, mas assim, não, não sou procuradora da Justiça. Eu não tenho nada com promotoria. Eu fiz concurso para o Estado. Eu queria ter condição de ter o dinheiro que eu tinha que dar para minha família, mas queria ficar livre também para fazer política. né? Eu nunca mais saí da favela, depois daquela história do professor Edir, né? que trabalhou lá como a galinha Espinto. Nunca mais. E a minha campanha também no PT foi é, foi foi não, ah, ah, ah. bom o interessante foi que nesse encontro estadual você sabe o que que é tempo para falar muito bem né pois o padre Larche e eu Tivemos 10 minutos cada um para falar num encontro do PT. Tal era, porque essa conta de brincar, assim, se juntasse o Padre Laje, e você, Padre Laje teve 600, aí tudo arredondado, né? Padre Laje teve 600, Dazinho 400 e eu 200. Então, é, o Padre Laje, tivemos uma recepção régia. No PT.